Seja Drop, o melhor site do upgrade do CSGO. Ha! <risos> Ai! Bora, vambora, guys! Vamos ganhar esse jogo aqui. Vamos ganhar esse jogo. É, vou jogar só tipo 0 x porque dá WP, filho. Não tá cantando hoje, não, viu? Eita, cara! Eita, porra! Dois caras da Smoke. Que isso? Vak, vak, vak, vak. Vak, vak, vak, vak, vak. Eu vou do O'Brien e ele está assustado de nada. Que isso, bicho? Oh, é isso, Phelps. Por quê? Onde está esse fagot? Oh, meu Deus! É muita marotagem, filho. Clipa isso. Clipa isso agora, velho. Que que foi isso? Que aula de faca. Não. Que que é isso? Que que eu fiz agora, gente? Meu Deus do céu. Bora tá aqui no site do GG drop e bora ter minha sorte. Eu vou abrir essa primeira caixa aqui. Best of the best, 75 dolet. Tá meu carinha, né? Vamos ver. Será é só uma cédula, tem que ter só sorte. Vamos nessa. Lucramos. Caramba, vou te o negócio esqueminha aqui velho. Vou vender. Vamos tentar as primeiras aqui pra essa sorte. Deixa eu ver se tem mais caixa aqui, vou pra abrir. Evento Gambit. Galera, Tá durando 49 dias, galera. Gambit maneiro, véi, que porra é essa? Dinheiro das caixas que você abriu, eu devolvi só quantas famas de pão, Caralho, Caramba, a caixa do Hobbit tá 8 e a do Winter tá 500. Apaga a superfície. Hum. Agora eu que tá 8. Vou abrir mais caixas aqui. Vou abrir mais caixinhas top. Achei que é melhor caixa Vamos nessa aqui, eu vou te soldando Ela já pensou se assim, vem, de primeira que isso. Mais Eu 20, Vou abrir mais uma, né? essa de faca. Eu não consigo. Fazer contrato. 3 hum, itens. Sentir o descanso do ETA. embora. Eu deu Tetris. Ouch! Eu me dei um look Grenade out! Grenade out. Batchecker meio, meio. Um meio. Um meio. Um meio. Um meio. Um meio. Easy, Easy peasy. Yeah. Oh. Weed every day. smoke Um meio. Um meio. Um meio. Um meio. Um meio. Let's go guys! Não, esse, esse, ó, esse aí, esse cara aí, vocês estão vendo esse cara aí que tá pegando fone? Esse cara aí é o maior jogador CS de todos os tempos. Maior, velho, maior, mano. Ninguém vai fazer o que esse cara fez. Ninguém, ninguém. Tanto como jogador, tanto como pessoa, tanto pro cenário. Então, você pare de criticar. Pare, pare. Porque quando esse cara é aposentar. Todo mundo vai sentir falta dele, todo mundo. Isso acabar, ganhei, Peguei, um, peguei! Mais, um, mais, um, mais um, Tá cego, tá cego! Peguei! Mais um, mais um! Mais um, mais um! Mais um, mais um! Mais um, mais um! Ah, que isso aqui, meu parceiro? E machucou muito o né, neném. É por isso que ele recebe. Ah, outro, não. Tá não, mais um. Isso. Não não pode. Vou roubar. Fire Porra. <risos> bem, bem, bem, bem, galera. Aí, tá meu L. <risos> falei, Eu falei que ia dar bom 3D, <risos> 3D Mano, só beita, não precisa morrer Vai atirando, vai atirando O time caiu tudo, mano Bora picar junto, vai 2, 3 Hummm Ah. Eita! Rapaz, o maluco se, se, se meteu numa. Ah, hum. marrom uma... paredão. Uma é liga. Não zoom, não não não é liga ainda. Ah, Correndo B, correndo B, vários. Ai! Nossa! <risos> <Deus>. <risos> caiu a queda, caiu a queda. Eu vou pegar o queda pra você, amigo. Vira o Loft. Que isso, porra! Nossa, mano. Meu Deus oh, do céu, velho. O Fala, esquece. Caralho, essa música é muito maléstica com essa música aí, mano. É muito bom, é muito bom.